Que que é isso, Rafael Claus? Que que é isso, cara? Tu faz uma vergonha dessa pro Flamengo. Que que é isso, cara? A gente vai falar sobre esse jogo de Flamengo e Fluminense que aconteceu no jogo 2 a 1 um Flamengo. E olha, eu não vou nem culpar o time aqui não, não vou nem culpar. Porque eu tinha... a culpa não é do time, a culpa não é do Rival. A culpa é da arbitragem, porque o Flamengo criou muitas chances. E o Fluminense jogava num contra-ataque. Só jogava no contra-ataque Fluminense. Já pensou? Vai falar sobre esse negócio. Porque olha só, hoje o jogo foi, cara. Meu Deus do céu! Tirou o Flamengo da, da, da terceira posição até a quinta posição. E hoje o Flamengo é o quinto colocado do Campeonato Brasileiro. Que vergonha! Olha você, Rafael Claus! Tá merecendo não ir pra Copa do Mundo porque olha só, esse time não joga nada do Fluminense, não joga nada, só joga no contra-ataque. E esse time foi eliminado na Copa do Brasil, foi eliminado na Copa do Brasil, e o time tem que ir eliminado Copa do Brasil, ganha o um Flamengo que tá numa final de Libertadores, numa final de Copa do Brasil. Que vergonha! Que vergonha, Rafael Clássico, que você deu com o Flamengo. Que vergonha. Torcedor do Flamengo está irritado com você. De tanta habilidade polêmica. Polêmica mesmo. Polêmica. Porque o Flamengo não era para ter ganho, perdido esse jogo. Não era para ter perdido. Por que Deus não era para ter perdido? Porque olha só. O Flamengo... O Flamengo... Ganhando hoje, ia abrir 6 pontos à vantagem, Ia ficar menor, menor do a vantagem Ia ficar menor, gente Ia ficar menor porque, cara O Flamengo perdeu com um time que joga só no contra-ataque Que, meu Deus do céu, cara Tá virando uma freguesia Uma freguesia danada e é um time que, que perdeu com o Corinthians Tá eliminado a Copa do Brasil já tá eliminado a Sul-Americana. Não quer ganhar mais título. Que hora com o seu? O que, que esse time quer ganhar, cara? Não quer ganhar nada desse Fluminense. E o Flamengo perdeu pro timese. Só por causa desse hábito, cara. Só por causa desse hábito velho. Que fica prejudicando nós. E tirou o título do Flamengo. Tirou o ponto do Flamengo. Tudo culpa. Quer, ainda quer pra Copa. Vai pra Copa. Vai lá? Vai lá pro... Eu não posso falar pra não, né? Porque tu vai me processar. Mas... Vai lá pra casa do baralho. Vai lá pra casa do baralho. Entendeu? Então é isso. Então, cara, que que é isso, cara? Que que é isso? O Flamengo perder um time desse. um time desse, cara. E o Rafael Clássico vai pra Copa. Não sei por que que vai pra Copa, cara. Não sei por quê e olha vou te falar foi uma situação complicada mesmo porque olha só pênalti cano o cano o, o, o Santos o vai vai vai pega tentar pegar a bola não consegue mas ele mas ele o cano se joga gente cano se joga e o ato marca pênalti marca pênalti que vergonha marca pênalti cara marca pênalti que vergonha cara marca pênalti o cara vai dar pênalti, vai marcar pênalti pra quê? Pra quê? Tirar o nosso ponto do Flamengo. E claro, né? tem que ser tudo criticado essa habilidade, porque merece ir pra casa do Baralho esse hábito. Esse hábito é uma vergonha, é um, um, é um ato de vergonha. Então é isso, então é isso, cara. É ficar assim né, o Flamengo perde para um time que está, que é o segundo colocado, que já está eliminado de competições Sul-Americana e Copa do Brasil. E é isso cara, que coisa é essa cara? Meu Deus do céu, até que o Capicol fez o gol, fez o gol dele, mas cara, o, o hábito prejudicar a gente só pode ser uma vergonha, porque não se faz. Isso não se faz. CBF, você tem que afastar esse hábito. Porque o hábito desse CBF tem que se afastar. Ah, mas é um dos maiores hábitos. dos maiores hábitos do. do, do, do, do dos maiores hábitos do Brasil. Que maiores hábitos do que, cara? Maiores hábitos do Brasil, né? Sim. Então é isso, né? Então eu já quero que você se inscreva no canal, deixe o like, ativa a notificação para você não perder nada. Compartilha pra galera, tá bom? Importante, valeu? Fui até lá. É vergonha do Flamengo, né? É vergonha da Apitástica.